galera, beleza? Aqui é o Henrique seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando, tá? E aí, tudo bem com vocês? É, eu quero aí te pedir se for a primeira vez que você está chegando nesse, nesse vídeo, nesse canal nesse canal aqui eu falo sobre empreendedorismo digital é, marketing digital, né? dicas para se trabalhar em casa ou não, tá? E... Também é, eu falo aqui muito sobre criação é, de projetos, beleza? É, então, quero te pedir então, que você possa se inscrever, compartilhar E lógico, como você vai gostar desse vídeo, é, já dê o seu like, tá bom? É, hoje eu quero falar aqui sobre um assunto muito é, pertinente tá? Que algumas pessoas é, perguntam, né? e eu já vi muito isso é, tanto no YouTube quanto no Google, né? principalmente no Facebook, é, que é, é como o afiliado iniciante ele pode começar a trabalhar é, com marketing é, digital. Eu vou ser bem curto aqui, tá? É, é, você tem que gerar audiência, tá? Gerar audiência, é isso que você tem que fazer, né? É, como você vai fazer isso? Eu recomendo sempre. Tá? para quem está iniciando, que é, comece fazendo vídeos tá? vídeos para o youtube, pois os vídeos eles engajam melhor né? eles, dão uma, é, eles dão uma empatia mais rápida com a pessoa né? e você já fala do assunto e as pessoas já vão entender na hora o que você está querendo dizer então eu recomendo vídeos tá? Você pode colocar no YouTube, por exemplo, você pode colocar na sua fanpage lá na, na, no Facebook ou você pode colocar até mesmo no, no Stories do Instagram No Instagram você pode colocar vídeos de até um minuto no seu feed mesmo Então quer dizer também dá para colocar, tá? É, então, geração de audiência, é isso que você tem que fazer, tá? Pega ali um nicho, um nicho legal, mas de preferência um nicho pouco concorrido Fuja, fuja, fuja de emagrecimento, fuja de marketing digital Fuja de, é, de relacionamentos, tá? fuja, fuja disso daí Pule, é, use nichos pouco explorados, né? nicho de flores, adestramento de cães é, música, música é muito amplo e tem pouco, é, pouca gente falando sobre música né? porque você tem que ter algum conhecimento, mas você pode estudar e fazer e aí você vai fazendo vídeos sobre aquele assunto, aquele assunto você vai fazendo, fazendo, fazendo se for um canal do youtube, em 30, se você fizer 30 vídeos em 30 dias a sua audiência vai estar bobando né? e se for um assunto interessante você conseguir é, fazer um CEO de vídeo ali legal e o seu vídeo ranquear bem você consegue fazer, é, ter um bom engajamento tá? e coloca ali os seus links de afiliado tá? mas gere audiência, porque você gerando audiência aquilo vai ficar rodando por muito tempo né? e você começa a ser conhecido como uma pessoa que trabalha com, com aquele determinado nicho gerou sua audiência, gerou engajamento tá? E isso com o tempo começa a crescer e cresce bastante, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje aí, tá? Se você é afiliado iniciante, tá? Afiliado em marketing digital está iniciando algum projeto eu, eu digo a você, escolha um nicho, gere audiência Que é a melhor coisa que você pode fazer, tá bom? Outra coisa, se você quiser saber como... Montar um projeto de marketing digital. Eu vou deixar o link que eu fiz do vídeo, um link, de um vídeo que eu fiz, tá? Sobre como fazer um projeto de marketing digital. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição. Beleza? Se você não gostou, dá seu like e pode comentar aí no comentário se você gostou desse vídeo. Tá bom? Valeu, um abraço e até mais.